Bom galera, é o seguinte, pra quem me acompanha aqui sabe que eu sou honesto, sabe que eu sou bem sincero De verdade, grava bem esse vídeo aqui, grava bem o que eu vou falar é, As pessoas são muito folgadas, não vou mentir pra vocês não, muito folgadas, por quê? É, eu venho aqui, é, trabalho um conteúdo, tá bom? A maioria das pessoas vem até o canal, cara, elas arrancam informações de mim Elas nem sequer dão um like, mas são boas pra perguntar São boas para perguntar e capar o gato e sair fora e de fato eu vou acompanhar isso agora mais de perto se a pessoa não for inscrito não deixar um like um comentário cara eu não vou responder eu não vou dar a resposta para me trabalhar um conteúdo desse aqui ó a thumb tá aqui ó a thumb cara isso que eu passo duas horas para não fazer uma thumb dessa duas horas para gravar um vídeo desse cara é seis horas para gravar um conteúdo desse aí eu vou editar todo o vídeo né fazer toda a preparação tirar os cortes porque a gente falha, a gente erra bastante, OK? É, durante a gravação de um vídeo, pega todo esse conteúdo, a gente sai cortando ele, picando ele, OK? Para deixar um conteúdo preparado, um conteúdo bacana para vocês. É bem honesto com vocês, sincero. Então, assim, se você me ajudar, eu vou te ajudar, OK? É uma mão lavando a outra, tá? Uma mão lavando a outra. Se você me ajudar, você vem aqui. Se inscrever no canal, deixa um like, um comentário, vou te responder. Eu vou te ajudar, eu vou ter o um maior prazer e o um carinho e a honra de poder estar te auxiliando, tá bom? Então, de fato, gente, é o seguinte, não vai desse jeito, não tem como, não tem praticidade, não tem otimizações, tá? De fato, beleza? Deixar isso aqui bem claro para vocês, ok? Só vou agora ajudar quem me ajudar, de verdade, beleza? Então, bora pro nosso conteúdo, bora! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos Mais um vídeo do canal Mega Wolves empreendedorismo digital E pra você que pulou aqui de paraquedas e por algum motivo não me conhece Me chamou Miguel, sou gestor de tráfego E também fui produtor, trabalho com internet desde 2018 aqui Começando a gerar conteúdo na internet, ok? Tô aqui hoje com o meu canal crescendo cada dia um pouquinho E vai ser uma honra estar tá te mantendo aqui Com conteúdos ricos e prazerosos que vão te ajudar muito, beleza? E nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um problema que me aconteceu comigo tá bom você já sabe que eu trago para vocês que conteúdo aqui massa em tempo real tá sobre o Instagram de repente por algum motivo você foi acessar o teu Instagram e você recebeu essa mensagem aqui ó tá aqui na tela do meu computador aqui do meu notebook tente novamente mais tarde sua conta foi temporariamente impedida de realizar essa ação o compartilhamento de sua conta com um serviço que ajuda a obter mais curtido ou seguidores viola nossas diretrizes da comunidade esse bloqueio expirará, tá que fica específica né data informe-nos se você acha que cometemos um engano tá então nessa mensagem já fica bem claro algumas ações aqui tá e agora vou tá te explicando todo o conceito todo o processo porquê o motivo tá o passo a passo para você entender para você não ficar assustado muita gente vendo meu direct vem no meu WhatsApp e caraca se acontecer isso com você você já vai saber isso você já vai entender beleza então, se você já gostou da ideia desse vídeo, vamos lá agora, tá bom? Vamos ver se vai funcionar, tá? Deixa aqui o seu like e o seu comentário, se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like também, né? Só porque você chegou no vídeo e você vai se inscrever e vai embora não, tá bom? Chegou no vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário, tá? E aí, eu vou analisar tudo isso aqui. Se tiver dentro dos padrões conformes, eu vou te responder e vou te ajudar, Beleza? Bora para o nosso próximo conteúdo que é lá que eu vou te mostrar para vocês todo o processo, todo o conceito o passo a passo para você entender o porquê de você receber mensagens, né, impedido de realizar a ação aqui no teu Instagram. Beleza? bora. Fui abrir o meu Instagram porque okay, aqui tempo real tá tudo que eu mostro para vocês aqui galera então tudo é só tempo reais tá Coisas que acontecem com minhas contas profissionais tá essa conta minha aqui é porque que aconteceu esse fator tá assim no caso se te apareceu um problema desse tipo aqui você acessou o teu Instagram tá você trabalhou ali durante o dia ou semanas e você entrou foi para acessar o seu Instagram e te aparece essa mensagem né tente novamente mais tarde sua conta foi temporariamente impedida de realizar essa ação o compartilhamento da sua conta com um serviço que ajuda a obter mais curtidas ou seguidores de olas nossas diretrizes da comunidade este bloqueio esperará em né 4 de 21 do 4 tá de 2023 porque tá tá, é, tá inverso, tá? Então é, eu, eu vou ficar aqui hoje que eu tô gravando aqui esse vídeo aqui. Hoje eu vou até olhar aqui para mim ver aqui. tá Hoje é dia 14, aí 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 7 dias, galera. Eu vou ficar 7 dias sem fazer nenhum tipo de ação aqui dentro do meu perfil. Por quê? Porque eu deixei, né? De, é, de seguir pessoas de forma muito rápida eu tava deixando aí mais ou menos ali em cada duas três horas eu entrava aqui no meu perfil deixava de seguir 100 pessoas tá o recomendável não é que você execute isso que você faça essa ação Ok o recomendável é que você ali é deixe de uma deixe, deixe de seguir tá em cada três quatro cinco horas tá é, no mínimo ali umas 30 a pessoas no máximo, porque se você é, faz isso de forma constante, tá, mesmo assim dando essas pausas de tempo, você corre o risco né, de, né, de passar aí como eu fiquei que agora, tá bom, mais uma vez aqui sete dias consecutivos, tá, é sem você é, fazer nenhuma ação aqui dentro do meu perfil. Então, por que que isso aqui aconteceu agora? O porquê? O qual foi o exato motivo? Isso aqui é porque o Instagram, galera, ele entende que você, né, é uma máquina. Ele entende que você está usando aqui alguma ferramenta, né, de, de automação, alguma ferramenta, algum algum aplicativo, tá? É, de curtidas, tá, de é, que é qual faça, faça comentários de forma automática, que se, siga, deixa seguir pessoas de forma automática. Então, por isso que você já nota por aqui que o Instagram ele não permite, tá bom? Que você utilize essas ferramentas. Agora, eu utilizei essas ferramentas? Não. Eu utilizo também? Não. Eu nunca usei e nem pretendo usar. Tá, é, mas aqui ele entendeu isso Por quê? Porque eu fiz ações Repetidas, tá, e também Bruscas, tá, na qual eu, eu deixei seguir 100 pessoas, tá A cada duas três horas, então é, Não faça esse tipo de ação Porque você pode tá, até perder a conta aí Por um sério problema, tá bom, então Tá aqui, certo O problema aqui, é o fator certo, então ele parece que para mim aqui tá essa opçãozinha aqui de fale conosco ou da OK. Então, se você clicar aqui, por exemplo, aqui em Fale Conosco, tá, você vai clicar aqui ó. Tá vendo aqui ó? Agradecemos isso aqui. Não vai acontecer nada, ok? Então, é só uma opção mesmo que ele aparece, mas cara, já, já digo para vocês tá que eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de ação aqui dentro. Infelizmente, tá, eu não vou conseguir fazer postagem no feed, nem que é cara nos stories também. Não vai tá comentar. Né, é aqui. Talvez eu consiga fazer alguma postagem aqui específica aqui nos stories? Tá nos stories, então você pode ver que esse aqui é o meu perfil profissional. Tá, esse aqui é meu perfil né, de negócio. Tá bom, então é você vê que aconteceu esse problema aqui. Tá, que aconteceu com você também, gente. Então vocês fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão passar aí sete dias sem comentar, sem é, compartilhar, é, sem fazer uma postagem aqui no feed, tá? Mas aqui nos stories, talvez você consiga fazer. Então, bora testar aqui. Vamos testar o clicar aqui. É, nesse x aqui vamos ver se a gente consegue fazer uma postagem nos stories vou clicar agora em stories ó tá só um teste mesmo só pra gente ver como é que fica tá vou pegar aqui uma publicação aqui ó tá vou escolher aqui uma publicação um, vou colocar aqui até mesmo a, a mesmo o mesmo problema aqui que eu vou aqui comigo que eu vou marcar aqui ó certo vamos ver ok se vamos acontecer vai acontecer né se a gente vai conseguir apostar nos stories, tá? Primeiro aqui nos stories, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui uma uma tamzinha, uma headlinezinha, né? Vou colocar aqui, ó. Sete dias, sete dias, impedido, impedido no Instagram. Instagram, perfeito Vou colocar aqui para cá. Vamos colocar aqui essa pessoa bem aqui em cima aqui para ficar mais legal, certo? Beleza, show de bola, ficou legal, ficou perfeito, tá? Você pode ver aqui, tá é bom? posso colocar aqui uma música de fundo, vamos botar aqui uma música aqui, né? Para para enfeitar melhor. Já esse nosso conteúdo, aqui, esse nosso vídeo, tá bom? Se você já, se você já tá curtindo aqui, cara, deixa seu comentário, seu like, compartilhe também, tá? Porque mostra para vocês aqui tudo aqui em tempo real. Vamos colocar aqui uma música aqui, tá? Vou colocar aqui uma música. Um, vamos pegar aqui um aqui de Nick Beck, Nick. Esse aqui, ó. Vamos colocar esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Tá? Tempo real, certo? Perfeito, tá? Vamos postar agora. Postar. Os stories. Concluir. Pronto, vamos ver se a gente consegue postar nos stories. Ó, consegue? Ó, pronto, tá? Já fica para você aqui como dica, tá? Fica tranquilo que se você é, levar um ban desse aqui, como eu levei, né? De 7 dias sem fazer nenhum postagem, nenhum comentário, ok? Então fica tranquilo que você vai poder sim postar nos stories. Ó, postar nos stories também, tá ó, tá carregando aqui. Perfeito, então eu consigo sim postar nos stories também. Ah, somente nos stories, menos no feed, tá? E nem comentar. Quer ver se se você consegue comentar? Vamos aqui. Vamos entrar aqui em um perfil aqui, ó. Vamos entrar aqui em um perfil aqui, Qualquer, Por exemplo aqui, ó. aqui tá chegando muitos seguidores aqui, tá, gente? Eu usei uma estratégia até, tô, tá tendo muitos seguidores aqui para mim, o tempo todo, 24 horas, né? Uh, vamos colocar, vamos pegar aqui uma postagem aqui. Ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse, esse rapaz aqui. Vamos Opa, vou voltar. Pega aqui esse rapaz aqui, ó. Vamos entrar aqui no perfil dele aqui seguir um, um conta aqui tem nada aqui né vamos bora ver uma, uma outra conta então vamos ver que outra conta Deixa eu pesquisar uma conta aqui rapidinho aqui só para gente poder testar Bom, esse posto aqui ó curtir esse posto aqui ó curtiu tá vendo ó viu que a gente não aqui a gente não não consegue tá vou dar aqui um ok viu que a gente não consegue curtir tá a gente não consegue curtir ó vou curtir de novo ó vou curtir aqui no coraçãozinho ó tá ó e de forma automática já, já me parece pra mim aqui já Tá, é que eu não consigo. Tá, ó, tá, vendo aqui ó. Eu não consigo, tá vendo ó. Eu não consigo. Ele sai, tá vendo ó. Eu não consigo curtir e nem comentar também ó. E, nem, e muito menos postar. Bota aqui ótimo conteúdo. Bota aqui ó. Ótimo. Perfeito. Vamos colocar aqui ó. Isso aqui ó. Comentar. Vamos ver se consegue comentar. Vou clicar aqui ó. Tá vendo aqui ó. A gente não consegue também comentar. Tá vendo ó. Sua conta foi temporariamente impedida tá de realizar essa ação. Tá vendo então aqui ó. A mesma mensagem. Beleza fala conosco então ó, tá vendo aqui ó tá aqui em vermelho tá então é um dos pontos que nós que nós não conseguimos ok é trabalhar no nosso perfil aqui do Instagram tá bom a gente não consegue curtir nem comentar e muito menos postar no feed tá nós não conseguimos nós não, não não tem essa opção de fazer postagem no feed também tá mas nos stories nós já, nós já consegue postar já tranquilamente nos stories tá é, então aqui ó tá você pode ver que a bolinha que tá funcionando aqui tá bom então, você já pode perceber, é... eu vou ficar agora impedido, tá bom? Agora, aqui para vocês em tempo real, ok? E qualquer coisa que vier aparecer aqui, novidades, problemas no Instagram, eu vou trazer mais vídeos assim para esse, como esse, né? Trazer mais vídeos assim como este para você, para te ajudar aqui no canal, cara. Eu mereço mais um like e um comentário, porque eu me risco, tá? Eu me risco muito para botar no meu na reta para trazer para você tá em tempo real, tá? Você vê que, que, que isso aqui acontece com minhas contas profissionais, tá bom? Isso aqui é minha conta de negócio, tá bom, gente? Isso aqui é minha conta aqui, ó. E se você quiser já, já me seguir, aproveita, já me segue aqui, ó, no Projeto Miguel Alves, tá? Ó, Projeto Miguel Alves tá aqui. Pode seguir aqui o meu perfil aqui no Instagram, ok? que aqui a gente mostra a por real íntegra pra vocês, beleza? Isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fica com Deus e até o um próximo conteúdo.